Double kill Jogamos mais um Galera E aí galerinha, quem fala aqui é o Vortex Trazendo mais um videozinho pra vocês Estamos jogando aqui combate Arms, Line of Sight Tô trazendo um jogo aí Um jogo novo aí da Level Up Eu ganhei a key aqui, a Beta E tô ajustando as armas aqui, galera Que eu vou fazer um videozinho massa aí pra vocês É isso, só pra avisar mesmo Tô aqui comprando, equipando, vendo um pouquinho do jogo Nem joguei muito, mas vamos lá Vou trazer um videozinho bacana aí pra vocês aí, galera Então é isso aí, daqui a pouco eu volto aí com o vídeo é nóis E aí, galerinha, voltando aqui Estamos entrando aqui em um coral Deep savana Vamos ver, entrei já errado Headshots. Já pegamos um kill aqui de Já tem muito um Double kill Double kill Pegamos mais um, galera. E acabei falecendo aqui, galera. 5 barra 1. Começamos aqui freneticamente no bagulho. Gostei mais dessa mira aqui, galera. Então carinha... Não matou, só deu dano. Peguei. Ah, tem que pegar um barato muito bom Tem que pegar aqui Vamos que o bagulho tá frenético, velho A gente já pensou, vamos fazer aqui Pegamos Pegamos a arma, olha pra trás Não tem probabilidade que eu coloquei no outro Equipe aqui, mas vamos lá Peguei Ah, foi Demora muito pra trocar pra secundária. Vamos que vamos. Matei. Vamo que vamos. Peguei. a gente pro pistola, não deu. Vamos que vamos. Acho que o jogo tá um pouquinho alto aqui. Tiro ali. Acabei morrendo aqui galera, 3 6 vamos que vamos. Ah, headshot a tá aqui na sala. Morri pra ele. Vamos lá, galera. Morri de novo, bateu o volume do jogo, um pouquinho acho que tá muito alto. Vamos lá, vamos o bagulho aqui é frané Para não Bora galerinha, vamos lá vamos tirar a posta Olha o pixel ali Vou pegar Primeiro andão aqui Acabei de fazer um o meliante lá atrás Vou tocar tudo Vou lá de snipe agora Vamos ver o que vai dar, hein nossa, é muito lenta aqui Essa mira aqui é muito lenta Não vai dar muito certo aqui não Um meliante um recarregando é carregando por aqui Cadê? Pegamos dois já ah, morri. Vamos, um, que bom. 17 barra 10. A mira tá... Tá cavala. Primeira vez que eu jogo esse jogo aqui, galera. Ah, o okay. QS não funcionou. Essa mira é muito lenta. Primeira vez que eu tô jogando com ela. Joguei com a outra na sniper um pouquinho mais rápido, mas eu não... Tava conseguindo pegar os kills aqui. Acabou. Headshot ganhou. Fiquei em terceiro, galera. Tá bom. Esse aí foi o primeiro videozinho de Line of Sight, galerinha. Vou estar tá trazendo mais vídeos aí. Quem não é inscrito do canal... Então, esse aí foi o videozinho de Line of Sight. Fiquei em terceiro aqui. O Frag foi um pouquinho cavalo aí, mas vamos que vamos. Fiquei, deixa eu ver.